Aqui. Maximalista achando que vai comer e morar em Bitcoin Exato, vai comer e morar em Bitcoin O corpo dele é Bitcoin, o corpo dele é confiscado Eu aposto Com tá? um, o um Maximalista que Se eu tivesse uma sessãozinha Tortura voluntária, tá? O cara tem que ficar Uma hora Eu faço ele entregar a chave, daí a gente faz uma aposta Pego, sei lá, 10% dos fundos dele E daí depois ele transfere a carteira Tá? Um assinado, documento essas coisas Pego 10% dos fundos e depois ele muda de carteira Pra eu não saber as duas palavras, eu aposto Meia horinha é o suficiente pra tirar a carteira do cara não. É o suficiente Pega o cara, coloca numa tabuinha Inclina dois graus, cabeça dele pra baixo Põe um pouquinho pra cima Ata ele direitinho, uma toalhinha no rosto Dá dois gols assim é o suficiente Chama o waterboarding Procura aí, o Hitchens pegou e sofreu um pouquinho disso aí pra ver Ele não aguentou, pessoal, soltou na hora Eu Acho que o maximalista, que vive a base de miojo é? Esse cara aí vai aguentar? Não, não vai aguentar, cara No momento que apertar muito o pulso dele, ele vai começar a falar Perigo Martelo chocolate. Sabe? É só apertar o posto dele. Como vai é começar a falar? Daí o cara vai se achar espertão. Vou dar a carteira do ladrão. KKKKK. Né? Não, meu filho. Não segue quando tu dá a primeira carteira. Segue até todas. Ou meia hora. O que que acontece? Garanto. Vai ter gente que vai falar 18 carteiras de uma vez só. Se não falar de duas carteiras porque não lembra, vai falar onde é que tá a chave. Vai mandar o pessoal ir lá confirmar. Ah, tá aqui, ó. Garanto para vocês. Não tem quem aguentaria. Não tem quem aguentaria. Se o cara aguentar, olha... Aí, sei lá, eu tenho que dar alguma coisa para ele eu tenho que dar um valor para ele. É. Ou a gente coloca né? tanto, tanto dinheiro em cima de uma mesa, é isso, o cara tem que aguentar qualquer chave. O cara coloca lá, é, X dinheiro, faz um smart contract, o cara tem que aguentar essa chave. Já era. É. E vai escalando. Tudo voluntário. Minha pergunta é, tu acha que o PCC não faria uma coisa dessas? Tu acha que um policial agindo fora da lei, um corrupto, não faria uma coisa dessas? Não é? Tu acha que você está longe de ser confiscável porque você tem muito Bitcoin? Não tá, cara. Não tá. Você tá exposto. Tá extremamente exposto. Principalmente os maximalistas notórios. cara que pega, mora em São Paulo, ou Curitiba, ou Porto Alegre, né? Cidade Grande, Rio de Janeiro. Mora na zona urbanoide. E o cara tá lá, com megafone, no Twitter. Have fun, stay in poor. Ah, eu tenho Bitcoin. Vocês não. KKKKKKKKKKKKKKK Siga o Bitcoin. Nossa, Fernando Uri, que lindo. Me come. Tá? Nossa, olha que top. Eu ter bitcoin. Todas as outras moedas são shitcoin. Safe moon, muito top. Gosto dele. Taleb, pau no cu. Foda-se ele. O que tu vai fazer? Tem gente que tá aí, 24 horas, barra 7, fazendo propaganda que ele tem bitcoin. Tu acha que esse cara não é um alvo? Tu acha que o pessoal não vai atrás desse cara? Ah, não, porque o cara é super hacker. Beleza. Chega dois caras, dá um pé na porta, derruba a porta. O que esse cara vai fazer? Vai dar o f 4 nos caras? Vai dar ctrl t nos caras? Né? Vai fazer o quê? Como ele vai se salvar em PDF, por acaso? O que o cara vai fazer? O cara tá fudido. O cara vai pegar, olha, o maluco vai tomar o gole, cara. vai ser torturado pro resto da vida, porque é o seguinte, com coisa que eu tô falando de meia horinha, meia horinha é sem perder amizade, né, o que acontece? Eu paro. Eu prometo pra vocês que eu paro. O cara, quando eu receber ali as coisas, vai te manter no cativeiro por uns dias, vai te espancar, eu nem vou deixar roxo, só vou ferir o orgulho. O cara vai te espancar, o cara vai fazer de tudo, e tu vai entregar todas as criptas que tu tem, e tu vai desejar entregar as que tu não tem. E quando você tá lá falando, nossa, que eu tenho muito Bitcoin, você vai achar que eu tem 4 ou 5 Bitcoins, sendo que tu não tem nem 10 centavos. O de... que, que você vai fazer? Pergunta é essa. O que, que você vai fazer? Né? Vai estar tá fodido e mal pago. Não vai ter opção. Ponto é isso. Você entregaria o que tem também? Sim, eu entregaria. Detalhe que eu não estou nessa ideia que eu sou inconfiscável, que eu sou Bitcoin, que eu me alimento de Bitcoin. Eu estou dizendo às pessoas o seu corpo é confiscável. O problema é que o maximalista, ele fala ah, porque o meu Bitcoin é confiscável. E se tu for pego? se tu for confiscado, tu resiste à tortura? Eu sei que eu não resisto. O cara que pega e fala que resiste está mentindo. Por isso eu melhorinha, dizendo, meia horinha. Meia horinha. Eu sei o que, que, que, que, que faria eu entregar. Né? Eu sei que faria eu entregar. Eu faria com essa pessoa. E olha, se não entregar, nos últimos cinco minutos, no, nos dois minutos do segundo tempo, né? eu chamaria alguém mais criativo que eu se fosse o caso. Eu ouviria uns quatro vídeos do Kogu falando o que ele faria com o bandido e a gente dá um jeito. A gente importa umas formigas do candeiro, negócio assim. Mas o que eu estou dizendo é assim, ah, claro, é um absurdo. Eu sei que ninguém vai aceitar ser torturado. O ponto que eu estou dizendo é, você realmente acha que você segura uma tortura? Você realmente acha que você não precisa focar no seu corpo? Tá? Não só a sua saúde mental, como física, sua alimentação, tudo isso. Você está num lugar onde seja difícil o pessoal te achar, não no meio de uma cidade. Você não acha que isso é importante? Ou você acha que o importante é ter número grande dentro da carteira, porque é memorizado 12 ou 24 palavras? Tá? O que eu tô fazendo? O ponto é esse. Exa exatamente, chapaquete. Se o seu plano é resistir à tortura, já perdeu, né? Exatamente, esse é o ponto, porque o maximalista, ele acha que o, é no final só tu não falar as palavras. Ah, é só fica quieto. Cara, tem muita coisa que dá pra fazer, tem muita coisa. Os caras podem te picar todo, o pessoal pode fazer qualquer coisa, porque assim ó, o objetivo deles vai é te deixar vivo. O objetivo deles é pegar teu dinheiro. Se tu pega e pensa, ah, que não sei o quê, que... Se eu, ah, se eu for, eu for torturado, eu resisto. Cara, tu vai morrer em cativeiro, tu vai morrer sob tortura.